Uma das prioridades do Cruzeiro em 2021 é reforçar o setor ofensivo, que amargou números ruins em 2020. Na Série B, foram 39 gols em 38 rodadas, que refletiram em um modesto 11º lugar com 49 pontos, 12 a menos que o quarto colocado Cuiabá. Na temporada, a média ficou em apenas 1,14 gols por partida. O técnico Felipe Conceição já indicou nomes à direção. Dois atletas praticamente confirmados são o meia Marcinho, ex-Sampaio Corrêa, e o atacante Felipe Augusto, ex-América. Mesmo em função mais recuada, Marcinho bateu os atacantes celestes ao marcar oito gols em 37 partidas na Série B. Quem se aproximou dele no atual elenco foi Rafael Sobes, que chegou à toca em novembro após deixar o Ceará e balançou a rede seis vezes. Sobs ainda foi recordista da equipe em finalizações, foram 41, com direito a gols de falta, pênalti e até do meio campo. O veterano de 35 anos precisou de apenas 16 jogos para superar Arthur Kaique, Ayrton, Marcelo Moreno, William Potker e Sassá. Esses atletas ficaram abaixo até mesmo do zagueiro Manuel, que somou cinco gols de cabeça na Série B. O meia Maurício, vendido ao Internacional no início de novembro, também balançou a rede cinco vezes, considerando o Campeonato Mineiro e Copa do Brasil. Embora tenha sido o primeiro no ranking, Sobis registrou os piores números de um goleador do Cruzeiro neste século.